Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua. Eu o Cano Nobre estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios dos antebraços de Popeye aqui com vocês. Exatamente, <risos> rapaz. Alanius, o Luke aqui do Meia Lua, porque nós temos que falar mais de Street Fighter VI nesse canal delicioso. Sim, nós tivemos esse anúncio bombástico aí mostrando gameplay, modos de jogo e tudo mais no State of Play dessa última quinta-feira aí do PlayStation. E vocês já viram o nosso react, né? A gente soltou o vídeo aqui no canal, se vocês não viram, tá aí pra vocês conferirem Mas hoje nós vamos passar aqui pra vocês, galera, tudo o que vocês precisam saber de Street Fighter VI Modos de jogo, os personagens, conceitos do jogo e muito mais A gente tá com muita informação pra vocês aí, então já larga aquele Hadouken aí no like Mais o Shoryuken aí no botão de inscrição pra vocês darem uma força pra gente também E dá aquela voadora de dois pés, no sininho, pra vocês receberem as notificações dos nossos vídeos. regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, né, Alanios? Exatamente. Vamos lá então, meus amigos. Deixa eu trocar nossa tela aqui, pra vocês começarem a conferir tudo isso junto com a gente. Estamos aqui no site oficial do Street Fighter 6, pessoal. Se vocês quiserem acessar o site depois, poder dar uma olhadinha, recomendamos fortemente, porque ele tem informações de tudo extremamente detalhadas, né, Alanios? Tem tudo aí. E tem em várias línguas também, né? Pois é. É, cara. Então assim, começando pela página Principal aqui meus amigos, que é bem interessante A primeira informação E da hora pra caralho, graças a Deus A gente tá torcendo muito por isso Aqui Alanis, lançamento em 2023 E Playstation 5 4, Xbox Series X ES e S Steam. Ou seja, todas as plataformas. Não é mais exclusivo do Playstation, mano. A gente tinha feito um vídeo, né, especulando sobre isso quando saiu o primeiro Sim. teaser. No trailer que saiu no Twitter oficial da Capcom, foi o mesmo que foi mostrado ali. Mas no que saiu do Twitter da Capcom lá, ele já mostrava que era multiplataforma. Isso é uma coisa muito boa. Porque você aumenta a fanbase e você vai distribuir o jogo para todo mundo. Exatamente, cara. Então vamos lá, continuando aqui nas informações, meus amigos. Já começamos aqui com uma informação maravilhosa para todo mundo, saca? E aí, um pouco mais embaixo aqui no site, começa a página principal. Aqui eles falam da questão do conceito do jogo, né? Que é uma nova era para os jogos de luta. Começa em 2023, que é quando o jogo lança. A evolução dos jogos de luta começa com a tradicional Fighting Ground, ou tradicional no caso. E então vamos revolucionar o gênero com o World Tour e o Battle Hub. atualizando três modos de jogo que todos podem curtir como quiserem. Ninguém começa campeão. Você chega lá passo a passo, golpe a golpe, aceite o desafio e eleve o seu jogo a um novo nível. Muito da hora, a gente vai entrar em detalhes sobre esses modos de jogo daqui a pouco com vocês, que tem aqui em cima dos menus. E aqui um pouco mais abaixo eles apresentam os modos de jogo, né, que é o Fighting Ground, Battle Hub, World Tour, a gente vai mostrar isso pra vocês daqui a pouquinho. Aqui eles têm uma linha do tempo né, com notícias do Street Fighter 6 Que eles vão lançar pra nós agora periodicamente Ainda esse ano a gente deve ter muito mais coisa do jogo sendo apresentado aí Mais gameplay, novos personagens e tudo E mais embaixo aqui, pessoal, o site é meio pesado, tá? Então não reparem se tem umas engasgadas não Porque realmente é muito pesado Aqui a gente tem as informações do jogo mesmo, disponível em 2003, as plataformas Street Fighter 6 e esse logo aqui que melhorou pra caralho, né, Lance? Nossa, 100%, né? Então ele chega com o um 6 em número romano, tá, faz aquele bloco pra formar um hexágono ali, aí ele vira e aí você percebe o número 6 meio enxadinho ali, o número 6 de costa larga, bem melhor do que o que tava antes, né? Exatamente, cara. E aí meus amigos, vamos lá pros modos de jogo então? Pra vocês ficarem cientes aqui. Vamos lá pro Fighting Ground, que é o mais completinho até o momento, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Né? Fighting Ground aqui, ó. Seguindo a tradição de ser uma referência para o gênero, Street Fighter 6 representa o expoente máximo dos jogos de luta neste modo. Com um sistema de combate muito evoluído, experimente pessoalmente a inovação impressionante. Todos os modos disponíveis em Street Fighter V podem ser encontrados no Fighting Ground. Então aqui a gente tem o Drive System, que a gente vai entrar em detalhes agora, os tipos de controle e comentários em tempo real. Vamos lá! Drive System é um novo sistema de batalha do Street Fighter 6, galera. Ó, vamos lá. Controles mais simples permitem que você melhore seu ataque e sua defesa, acertando o tempo dos comandos você pode executar ataques incríveis e curtir mais a emoção das lutas. E aqui eles mostram pra gente alguns screenshots e tudo. Aí tem essas barras aqui embaixo que a gente vai entrar em detalhes agora sobre elas, ó. a barra Drive, é o nome que eles deram para essa barrinha que está sendo mostrada aqui. O Drive System está disponível desde o início de cada round e você pode adaptá-lo ao seu estilo de luta. Se você gasta toda a barra de Drive, entra em um estado de esgotamento com muitas desvantagens, mas ela também se restaura automaticamente, tornando o gerenciamento da barra um aspecto crucial nas lutas. Conhecer o sistema e saber quando jogar de forma conservadora ou apostar tudo Permitirá lutas complexas e de alto nível É mais ou menos um esquema, né, Alanios? Que o Mortal Kombat 11 fez A gente não tá dizendo que eles estão imitando, tá, pessoal? Nada disso, não tem nada a ver Eu só relembrei uma coisa que o Mortal Kombat fez, tá? Então fiquem tranquilos É basicamente o mesmo esquema, entendeu? Só pra poder exemplificar melhor até Não é uma parada que você tem que apanhar ou bater, né, Alanios? Pra você poder encher a barra Agora ela aumenta sozinha com o tempo, né? Como eles explicaram ali E a gente admite da melhor forma, mas como eles disseram, se tiver um esgotamento, nós teremos muitas desvantagens que a gente ainda não sabe exatamente o que. E vamos lá então para elas agora, pessoal. Vocês viram aí o sistema Drive, né? Que vai ter no jogo e a gente tem vários tipos de elementos para o Drive. Vamos começar aqui primeiro com o Drive Impact, para vocês entenderem, tá muito bem ilustrado, muito bem informativo. O site deles: Drive Impact, custo de drive, uma barrinha, como vocês podem ver aqui. Um ataque poderoso que pode absorver um golpe do adversário. Execute a técnica em um adversário encurralado no canto para ele rebater contra a parede, mesmo defendendo o ataque. E aqui eles mostram os comandos que a gente faz para poder utilizar esse ataque, né? No C e no M, que vocês vão entender daqui a pouco. O que é esse C e o que é esse M aqui? A gente vai mostrar para vocês. Mas é uma mecânica, até comentei com você, né, Lannis? Que parece com aquele parryzinho que a gente tinha no Street, que a gente carregava, o cara batia, você soltava e dava um stomp no cara, sabe? Pra você fazer outras coisas. Me lembrou um pouco isso, pelo menos. O próximo aqui que nós temos que mostrar é o Drive Parry. O custo de Drive, como tá dizendo aqui, é um consumo contínuo. Apara automaticamente o ataque do adversário e recarrega sua barra de Drive se realizado com sucesso. Realize um Perfect Parry fazendo um aparo imediato antes do ataque do adversário te acertar. Você sabe muito bem a galera que manja de jogos de luta, aí, né? que acompanha, né? não precisa nem manjar tanto Entende o que é o parry, então é bem interessante isso daqui E novamente a gente tem os comandos aqui Vamos lá finalizar todos aqui, que tem mais três a gente poder fechar Overdrive tem um custo de duas barrinhas, como vocês podem ver Aperte dois botões do mesmo tipo em vez de um ao executar o golpe especial para transformá-lo em um overdrive art São similares aos golpes especiais EX dos jogos passados e a gente tem aqui um exemplo dos comandos do C e do M novamente Próximo aqui, Drive Rush O custo de Drive aqui é uma barrinha ou três Realiza uma corrida rápida para frente após um Drive Parry ou um golpe normal cancelável O Drive Rush depois de um aparo custa um de estoque de Drive E um Drive Rush depois de um golpe normal custa três de estoque de Drive que é o famoso 2 pra frente aqui e tal, todo mundo já sabe muito bem. E aí, por fim, Alanios, mas não menos importante, nós temos o Drive Reversal, que custa duas barrinhas de Drive ali, né? Realiza um contra-ataque enquanto defende um ataque do adversário. O dano causado é baixo, mas pode ajudar a escapar de situações complicadas quando você estiver sendo pressionado. E aqui a gente tem uns comandos. Esse Drive Reversal, ele é tipo esse reversal que já tem né, no Street Fighter V, que o cara tá batendo, você tá defendendo, você aperta o botão, o cara dá um golpe, que é pra jogar o outro pra lá. Mas o que a gente pode ver é que alguns deles se combinam pra formar algumas coisas muito parecidas com o que a gente viu no Street Fighter 4, no Street Fighter 3 né? Então a gente tem aquele parryzinho azul né, que tinha mostrado ali, que é o contínuo, né? Que se você faz ele na hora certa, você ganha a barra É o número 2 ali, né? O Drive Parry É dois botões igual o Parry do Ryu no Street Fighter V Então eu acho que como é de tipo, consumo contínuo Você deve segurar o botão e ele vai consumindo enquanto você segura E aí se você fizer direitinho na hora certa ali E der o Parry, você ganha um pouquinho de barra, né? O Drive Impact e o Drive Rush juntos é, Me lembram muito... É aquela espécie de Parry do Street Fighter 4. Porque você tem a parte de absorver o golpe do cara e bater, e você ainda tem a parte que dá um 2 para frente ali para dar aquela corrida que permite você cancelar ali o início do parry em alguma outra coisa. Então são várias mecânicas defensivas que eles colocaram ali. Mas o que dá para entender é que eles estão bem interessados em, em estratégias variadas. Diferente do Street Fighter V, que era bastante focado em você ir para cima e descer a mão, o Street Fighter VI ele parece que traz várias opções defensivas ali para você criar várias estratégias e não, não ficar muito em cima da pressão, sabe? É um negócio que aparentemente vai tentar... Manter o jogo o mais pro neutro possível, sabe? Aquele jogo. Aquele, aquele bagulho clássico de footsies O Street Fighters bem raizão mesmo, sabe? Isso é muito da hora, cara. Eu quero muito ver mais dessas mecânicas em ação nos próximos gameplays que eles vão trazer pra gente. Eles devem pegar uns pro players aí pra poder fazer algumas demonstrações, alguns. Algumas exibições, vamos dizer assim, nos eventos próximos né, que eles vão fazer. Então, bem legal mesmo, muito interessante. E aí, vamos para os tipos de controle, meus amigos. Como vocês podem ver, aqui em cima tinha aqui né? o M e o C. Pá. Agora vocês vão entender o que é isso: Modern e Classic. Vamos lá. Street Fighter 6 apresenta um novo modo de controle para jogar sem precisar lembrar de comandos difíceis, permitindo que os jogadores aproveitem o fluxo das lutas. Jogadores que entram no mundo Street Fighter pela primeira vez ou aqueles que não tocam em um jogo de luta há muitos anos podem sair jogando desde o início. É claro, os controles tradicionais da série ainda estarão disponíveis para os jogadores que assim preferirem E aí, o que, que eles estão falando aqui, mano? É esse Modern, que é o facilitador, vamos dizer assim Controle moderno, como vocês podem ver Aqui a gente tem um mapeamento do controle do Playstation e do Xbox Para vocês entenderem melhor Que aqui, ó, com o Modern, esse controle Modern uh, A gente tem o seguinte mapeamento Ataque fraco no quadrado Ataque médio no X Um golpe especial no triângulo e um ataque forte na bolinha. E aqui nos de cima, né, no R1, L1, papapá, a gente tem arremesso no L2, drive impact que é uma das mecânicas novas no L1, drive parry no R1 e assistência no R2 aqui. Então assim, a gente vê que o mapeamento dos botões muda bastante no Modern para poder justamente facilitar para aqueles players bem mais casuais. Ó, feito para jogadores que querem lutar sem ter que memorizar ou treinar a execução de golpes especiais antes E aqui eles explicam um pouco mais ó. Hadouken com um botão, que é o botão de especial aqui no caso né, Que a gente tem nesse mapeamento modern A gente tem aqui também ó, outros exemplos né? Aperte para a esquerda, baixo ou para a direita e o golpe especial Para executar uma série de golpes especiais de forma, de forma simples Que é o Shoryuken o High Blade Kick... O protector que a gente conhece tão bem... Aqui os especiais, né... O Shin Ku Hadouken... O Shin Hachogiki... Não sei o que lá... Esse nome é esquisito de falar... <risos> Hachogiki... E o Shin Shoryuken também... Aqui tem uns comandos que a gente pode fazer com o Modern... Que são bem mais fáceis do que o Controle Clássico... Que a gente pode executar... E por fim aqui... A gente tem, ó... Combo Assistido... Tá vendo? O combo Assistido 2... Combo assistido, 3. A gente tem alguns exemplos, saca? Uhum. Do facilitador, do quanto isso facilita, né? Na real. Porque é o botão de assistência e você aperta os botões de porrada. Entendeu? Pra poder fazer os combos pra você. Lembra um pouquinho Dragon Ball Fighters que você aperta o botão lá e sai fazendo combo toda hora loucamente, sei lá, e já era, sacou? Mas a gente ainda tem a opção, né, Alanis? Do controle clássico, pra quem curte. Então isso aqui não tem muito segredo arremesso é o quadrado e o x aqui, o parry é o triângulo com a bolinha e a gente tem um mapeamento tradicional que tá todo mundo bem acostumado, vamos dizer assim, com Street Fighter V, Street Fighter IV e tudo. E aí tem aqui as opções de comandos bem características também que a gente já conhece. Antes de a gente entrar nisso aqui, vamos só fazer uns comentários sobre isso, né, Alanis? Assim, eu não gosto muito de facilitadores assim, igual eles colocaram. Até mesmo quando a gente vai jogar ranqueadas, essas coisas assim, é, você deixar uma parada dessa pra pessoa utilizar, obviamente que é muito bom, cara. A gente entende o porquê que eles estão fazendo isso, que é poder atrair mais público. Mas gente, não deixar aquele jogo uma parada bem difícil assim Que vai ser tenso pra quem for iniciar Vai lá nas ranked, começa a tomar um pau porque não sabe jogar direito Erra os comandos e tudo A gente entende isso daí Porém, é um lado que pode ser muito chato também Porque a gente vai querer jogar no modo clássico pra poder masterizar Assim como a gente pode jogar no modern também se quiser Mas a, a pessoa... Segurar o R2 e ficar apertando um monte de botão e sair os combos é foda, né, velho? Eu entendo a sua dor. O que a gente tem que considerar também é que o controle clássico ele traz vantagem de precisão no gameplay. Então o cara tem três, gol... três botões para bater. Ele não vai saber muito bem a hora que ele usa um soco fraco, um chute fraco, a diferença de um para o outro na defesa, no pushback e tal. Esses elementos que quem joga do modo clássico vai dominar, né? Então, no final das contas, é... existe uma recompensa... Para quem decide uh, jogar de uma forma clássica, né? E a recompensa é exatamente a precisão do gameplay. Tem uma, uma vantagem, né? A gente viu ali um elemento muito importante para atrair gente nova. Eu conheço várias pessoas, né? Até pessoas inclusive que, que seguem o canal aqui e tal, que já falaram: olha, você é, vai dar meia lua, machuca o dedo, né? E tal, faz bolha. Eu não gosto muito de, de jogar tal jogo, porque. É, você tem que ficar fazendo muito combo e tal e dói o dedo, não sei o que E agora ninguém vai sofrer jogando Street Fighter, entendeu? Né? Então assim, o que, o que eu entendo é que a gente precisa ser muito receptivo para essas novas mecânicas Desde que elas não tirem aquilo que a gente já está acostumado a usar anos e anos aí Vamos lá então, continuando aqui galera é um só um adendo mesmo isso daqui, porque esse videozinho a gente vai trazer em um outro vídeo aqui do canal pra vocês, pra gente poder comentar, que tem mais gameplay e tal. É, os comentários em tempo real. A gente vai ter comentários durante as nossas lutas, cara. A gente tá lá batalhando e tudo, e vai ter um comentarista da linguagem japonesa e um comentarista da linguagem inglesa, pra gente poder alternar. E o cara vai explicar coisas da partida pra gente, vai ficar mais eufórico quando tiver em um momento decisivo da partida e tudo. É, é uma narração em tempo real, como eles estão dizendo aqui, pra gente poder se sentir em um campeonato. E aí, vamos pro próximo modo de jogo aqui, ó. Esses dois próximos aqui, pessoal, eles não trazem muitas informações ainda, tá? Eles estão mantendo meio que em segredo, vamos dizer. Que aqui a gente pode ver que é o Battle Hub, que é o lugar definitivo para jogadores que procuram rivalidades sadias. O que você pode fazer no Battle Hub? Aguarde por mais novidades. E tem um coming aqui. Deve ser o modo online, né, Kai? Battle Hub provavelmente é o modo é, online, né? Provavelmente algo desse tipo. E aí o World Tour, galera, que a gente até viu mesmo lá no trailer de anúncio e tudo, é um imersivo modo de história para um jogador. Estamos falando de uma experiência inédita jamais vista em jogos de luta. Crie sua própria lenda nas ruas. Aguarde por mais notícias sobre o World Tour em um futuro próximo. Entendeu? Então aqui, coming soon. Então a gente, como eles disseram, Vai ser um modo história, né, do Street Fighter que eles vão trazer. E provavelmente a gente deve controlar um personagem que não é do Street Fighter. Deve ser algum personagem que... Pré-definido do jogo mesmo, ou que a gente cria. E aí, Alanis, a gente vai para um menu aqui bem interessante também. De personagens, cara. Onde eles mostram para nós, até agora, os lutadores que foram apresentados. O Jamie é o novo que foi apresentado pra gente nesse trailer de anúncio. Que eles mostraram pra gente no Street of Play. Mas a gente tem aqui Luke, Ryu e Chun-Li também. Então, se a gente clicar aqui no personagem, ó, ele traz... Todas as informações do personagem pra gente Treinando incessantemente, este lutador busca a verdadeira força Sincero e educado, Ryu viaja pelo mundo em busca de oponentes dignos Depois de dominar o Satsui no Hado, agora ele busca alçar novos voos Aí tem algumas curiosidades aqui sobre ele, mano Ele não gosta de aranhas, curte artes marciais, tem 1,75 de altura e 85 quilos só no dedão do pé <risos> Que 85 quilos com esse, com esse porte aqui nunca na minha vida, entendeu? Eu, alguns meses atrás, tava com 85 quilos, então... Pois é, e o Alanis não é patola que nem o Ryu, então duvido E aí uma coisa interessante, cara, que eles colocam aqui a voz que faz O cara que faz a voz, né, dos personagens E aqui a gente tem o do Ryu, ó, que é o Kyle Ebert Se a gente clicar, ó... É o cara que faz a voz em inglês do Ryu a Achei bem massa mesmo esse detalhe que eles adicionaram aqui, sabe? E alguns screenshots aqui do personagem que vocês podem conferir depois no site A gente seguindo aqui, temos o Luke Muito da hora essa arte do personagem Contratado por uma emp dessa empresa, acredito, né? Luke usa sua vasta experiência para ensinar MMA Ele passa os dias livres comendo tranqueiras, jogando videogames e lutando Mas não se engane, ele joga para vencer o cara é nerd que nem a gente. Um streamer. É, streamer <risos> e tudo, ó. Ele odeia jogos de terror, tá vendo? Que nem eu, sacou? É, é assim. Curte viajar, jogos de PC. Ó, oh, PC Master Race, o Luke, hein? Camisetas doidas. Ele tem 1,85 e 90 quilos só no dedo do, da mão aqui mesmo, né? E aqui a gente tem a voz dele também, Alanis, ó. Alex Leo, vou clicar aqui, ó. Vamos ver. All right. you ready? Muito da hora. E aí, seguindo, ó. Nós vamos aqui. Tem umas screenshots também lá do lado do look pra vocês verem. O Jamie, que é um novo personagem que foi apresentado ó. Mediador da paz de Chinatown Que quer seguir o exemplo de Yun e Yang, os dragões gêmeos Vocês lembram dos personagens do Street Fighter 4 né? Então, Um dançarino de primeira Jamie valoriza a justiça E a amizade acima de tudo Defendendo a cidade com suas habilidades Odeia lição de moral e arrogância Curte Yun, Yang Dançar e a avó Ele tem 1,74 de altura E 77 quilos A voz do cara que empresta né Pro Jamie aí, ó Que é o Stephen Fu Vamos ver, ó The top is here. E por fim Mais não menos importante Tem screenshots aqui do lado também Pra vocês conferirem Temos a nossa querida Chun-Li, rapaz Sim Olha aí, muito da hora Esse outfit dela aqui Eu até comentei com a Landius, né Porque eles costumavam trazer a Chun-Li Com as pernas de fora e tudo E só um maiozinho aqui por baixo Com essa roupa aqui em cima Agora eles colocaram uma calça nela Entendeu? Eu achei isso aqui bem legal. Ficou bem da hora esse design dela assim. Eu curti. E aí a gente tem aqui ó: Exagente em Ascensão da ICPO. Chun-Li cuida de Li Fen, vítima do incidente da Black Moon. Com a Shadalu agora dividida, Chun-Li dá aulas de Kung Fu e se tornou uma figura adorada para a comunidade local. Pela comunidade local, no caso, né? Ela odeia crime e indecisão, curte dias de folga e fazer compras com Li Fen, altura 1,69, e isso daqui ficou muito da hora, velho. Peso, segredo, e tem um coraçãozinho aqui, tipo assim. É como se, tipo, peso da mulher a gente não comenta, entendeu? Da hora, mano, eu curti. Achei engraçado pra caramba isso aqui. A gente tem a voz dela aqui também, a pessoa que faz a voz dela, ó. Ready? Then show me. Da hora também, mano. Jenny Kwan. E aqui algumas screenshots da Chun-Li. E aqui a gente tem o um último menu também, né, Lannis? Passando aí aqui rapidão. Que é de conceitos, né? Evolução inteligente, inovação relevante. Uma nova era de Street Fighter começa em 2023. E aqui eles têm mais algumas informações de descrição mesmo com relação ao jogo. Que vocês podem acessar aqui e depois ver com mais calma, entendeu? Falando sobre a cena, um pouco mais abaixo aqui, ó. Falando sobre as lutas também E aqui a parte de notícias dela a gente tem, a gente já mostrou lá no início pra vocês na página principal Não tem muito mais assim o que mostrar, né? Até tinha tirado da tela aqui pra vocês essa página aqui que a gente tá falando, pessoal Mas, assim, isso é tudo que a gente tinha poder mostrar pra vocês em termos de informações sobre o jogo Que eles liberaram até o momento pra nós O site tá bem completo, pessoal É só vocês acessarem, mano, streetfighter.com, entendeu? Barra 6 Aí vocês vão acessar esse site aqui do Street Fighter e tal conferir tudo isso que a gente mostrou pra vocês, ver com mais detalhes, com calma, entender melhor como é que as coisas ali funcionam, mas assim, bem da hora, a gente tá bem impressionado, né, Alanis? Eu tô bem hypado com esse Street Fighter 6, é, não imaginei que eles iam fazer uma parada que me empolgasse tanto, eu pensei que ia ser, ia chegar no nível ali que veio Street Fighter 5, que você olha e fala nossa, que da hora e tal, mas tô Bem mais hypado no Street Fighter 6 do que quando saiu o 4. Esse jogo promete demais, meus amigos, e agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora. O que, que vocês acharam de Street Fighter 6? Qual o hype de você? Como é que tá o hype, na verdade, né, de vocês para esse jogo? O que, que vocês acharam de todas essas informações? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, suas opiniões acerca disso aí. A gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho.